Aopa moçada! E aí, como é que vocês estão? A tuta? Eu sou o Nicolas, eu sou o Teco aqui da Manage bem e é um prazer estar aqui com vocês nesse vídeo de novo sobre as hortas verticais. Bem, meus amigos, parece que foi ontem que a gente começou essa série de vídeos ensinando como é que era para ser feito quando sua horta chegasse, onde você ia instalar ela, os bases que você ia utilizar. Hoje a gente já está chegando no último vídeo dessa série de vídeos e nesse vídeo tão especial a gente vai te ensinar como você pode fazer uma composteira aí na sua casa. Pois é, meu amigo. Agora, além de você produzir o seu alimento com a sua horta vertical, a gente vai estar tá te ensinando a reciclar aqueles alimentos que você consome, como frutas, cascas de frutas, de legumes, restos de vegetais. Pensa só, que ciclo bacana. Você vai produzir o alimento na sua casa e os restos de alimentos vão te ajudar nessa produção. Hoje, nós vamos te apresentar a composteira, que é esse utensílio aqui, que serve para você realmente reciclar esses alimentos, ter um adubo orgânico que pode ser utilizado na sua horta, além de um biofertilizante, que é conhecido como chorume, que pode ser utilizado como fertilizante. Por isso, fique ligado no nosso vídeo, nós vamos te ensinar passo a passo de como você monta sua composteira, desde a aquisição até os preparativos finais além de também o que pode ou que não pode ser colocado nela, o que pode ser colocado para te auxiliar, além de dicas para tirar dúvidas que você pode ter. Ficou curioso? Então vem com a gente! Então pessoal, para montar a sua composteira caseira, no conforto da sua casa, a primeira coisa que você tem que ter é os recipientes. No nosso caso aqui, a gente vai estar tá utilizando esses três baldes de margarina que você encontra facilmente em panificadora, só chegar lá e falar que você está querendo comprar um balde margarina. O preço pode variar de região para região. Desses nossos baldes, se você quiser, você pode numerá-los como balde 1, um, 2 e 3. Os baldes eles vão ter funções diferentes, por exemplo, o balde 1 um e o balde 2 vai ser feita essa compostagem, e o balde 3 é para onde vai descer o líquido, o churume. Então depois de você ter pegado seus baldes, o que, que você vai fazer? Você vai pegar os seus baldes e você vai furar o fundo dos seus baldes. Lembrando que você vai furar o balde 1 e o balde 2. Somente esses dois. O balde 3 você não fura. Você fura o fundo dele e fura mais ou menos aqui em cima. para ter essa entrada de oxigênio. E esses furos são é feitos para saída do líquido também, para ser feita essa compostagem. Esses furos você pode estar tá fazendo com uma furadeira, com uma broca, mais ou menos da espessura de um prego. Você pode fazer também martelando um prego, o que eu não recomendo, mas pode ser feito também. Ou utilizando o método de você esquentar uma chave de fenda ou um prego no seu fogão ou em qualquer fonte de fogo e ir furando esses buracos, esse é o método que a gente vai usar, a gente vai utilizar esse prego e vai estar tá furando esses baldes, eu vou estar tá furando eles aqui na boca do fogão e já volto com o resultado para vocês, então pessoal já estamos aqui com o nosso balde 1 furado e o nosso balde 2, esses furos aqui como eu falei é para ajudar a entrar o oxigênio e os de baixo é para dar prosseguimento a nossa etapa do balde 1 para o balde 2 e do balde 2 para o balde 3 da nossa composteira. Você pode notar que esses furos, eles conseguem passar o líquido, mas não permitem a passagem de água. Vocês podem fazer os furos desse tamanho. Eu fiz com o prego quente. Então pessoal, depois a gente fazer esses furos, lembrando que os furos são feitos só no balde 1 e no balde 2, a gente vai pegar e retirar as tampas, essa parte aqui a parte central das tampas do balde 2 e do balde 3 para isso eu vou estar tá utilizando uma faca mas você pode utilizar o que tiver aí à sua disposição para cortar você vai pegar mais ou menos um pouquinho depois da base e cortar e tá aí a gente tirou o centro. Você pode vir ajeitar essas pontas que ficaram. Você vê que tá bom, você tira. Da mesma forma no balde 2. Tampa ele para ficar mais fácil de firmar. Pega mais ou menos um pouco depois do do canto e corta. E pronto. Agora você vai ver que ele vai ter uma base de sustentação. E agora já está pronto o esquema da sua composteira caseira. Então moçada, agora para aumentar um pouco a eficiência e deixar mais cômoda a sua composteira, no balde 3 você pode estar fazendo um furo nele. Esse furo para acoplar uma torneira para a gente coletar o chorume. Como você vai fazer esse furo? Esse furo não pode ser muito embaixo, senão não vai conseguir apoiar o seu balde 3, o seu, a sua base da composteira. Ele tem que ser num local que você perceba que ele não vai trazer nenhuma lefissa à acomodação da sua composteira. Aqui mais ou menos, ou mais em cima um pouco, desde que não deixe esse empecilho. Você vai furar, pode ser com a furadeira, ou na boca do fogão com um prego quente, ou até mesmo com a faca. Aí depois o que você vai fazer? Você vai pegar uma torneira, você pode passar a veda rosca se você preferir, eu passei aqui... Vai colocar as borrachinhas de silicone e vai encaixar. Aqui eu já tinha feito o buraco e vai encaixar. Encaixado, você vai pegar outra borrachinha de silicone vai colocar e vai pôr o finalizador para que não ocorra o vazamento de chorume da na sua, na sua composteira, do seu balde 3. Depois você aperta, torce e pronto está instalada a sua torneira, você pode tirar o chorão por meio dela. E lembre-se de não colocar ela, colocar ela de uma forma que você consiga ter uma sustentação mesmo com a torneira. E outra dica também importante com relação ao balde 3. Se você optar por colocar minhocas na sua composteira, você tira a sua tampa do balde 3 e você cobre ela com a tela, cobre todo o balde com a tela, ou com a meia calça velha, se você não tiver acesso a uma tela. Amarra e coloca sua tampa de novo. Pra que isso? Pra evitar que essas minhocas caiam dentro do seu líquido, do seu chorume, certo? Então agora que a gente já fez a parte pesada de montar a composteira, agora é a pôr a mão na massa mesmo e utilizar ela. Como você vai estar tá utilizando sua composteira? Você vai estar tá pegando o seu balde número 1, um, o que está no topo, vai abrir ele, ele vai estar tá assim. Aí entra a mesma questão do seu uso de dia a dia. Você vai pegar os alimentos que você consome no dia a dia, aqui tem resto de tomate, cascas de mexerica, resto de legumes que a gente consumiu no dia anterior e vai colocar aqui. Colocou aqui, depois disso você vai entrar com a matéria seca, seja ela folhas, que é o caso que a gente vai estar utilizando aqui, pode utilizar serragem se você tiver aí à sua disposição também o que você preferir e o que tiver mais fácil para você aí e vai colocar você também pode colocar minhoca se você quiser feito isso tá pronto agora você devolve o balde tampa ele e devolve para o seu local que é em cima ah mais ricos meu balde está enchendo se seu balde já começou a ficar muito cheio que que você vai fazer você vai pegar o seu balde número 1 um, vai destampar Pegar o balde número 2, colocar a tampa furada no balde número 1, um, e vai colocar o que você tiver de colocar no balde número 2 e ele vai pra cima. Sempre fica essa troca de 1 para 2, 1 para 2. Uma dica extremamente importante: alimentos que não devem de forma alguma ir para sua composteira. Não coloque carnes, seja de frango, de porco, de vaca, restos de peixe. Alimentos como arroz, feijão, são extremamente nocivos, porque eles atraem insetos, moscas, é, vai gerar larvas e micro-organismos, que não é o que a gente quer. Além disso, evite o máximo gordura. Não coloque gordura na sua composteira também. Coloque esses alimentos que a gente recomenda, como restos de legumes, restos de frutas, cascas, cascas de ambos. Pode colocar casca de ovo também, se você quiser. Fica a seu critério. Se você tem alguma dúvida se pode ou não colocar algum alimento, tira uma foto dele ou mande um áudio para seu técnico da Manage Bem, para ele te instruir se pode ou não pode colocar. Então agora montada a nossa composteira, já sabendo como que a gente utiliza, fica a pergunta, mas o que, que a gente vai tirar de proveito da nossa composteira? Bem, meu amigo, a gente vai tirar de proveito dois produtos. O primeiro dele é o nosso composto sólido, que vai ficar aqui, ó. Nosso balde número 2, o balde do meio. Esse composto ele pode ser utilizado como adubo nas suas plantas. Seja ela em vaso, seja ela onde que tiver. E como que você vai utilizar ele? Você vai pegar, vai tirar o seu balde 2 e vai olhar para ele. Para você saber se pode ou não utilizar esse composto, o que, que você vai fazer? Você tem que ver se ele está com a cor marrom firme e uniforme, ou seja, completamente marrom. E que não tenha nenhum resquício de alimento. Ou seja, nenhum resto de fruta, de verdura, de casca de ovo, seja o que você colocou aqui dos alimentos que a gente pode colocar. Ele estando desse jeito, todo marrom e sem resto de, de nenhum alimento, está pronto para a gente estar tá utilizando ele. Você pode estar tá utilizando as suas plantas. E agora tem o outro composto, que a gente conhece como chorume, que ele fica aqui, ó, no balde 3. Por isso que a gente coloca essa torneira para estar tá ajudando a tirar esse líquido. E o que, que esse líquido é? Ele é um líquido extremamente bom para as plantas. Ele pode ser utilizado como biofertilizante, mas com um detalhe e atenção dobrada a respeito desse líquido aí na sua casa. Por ele ser um líquido muito forte, ele tem uma recomendação certa para estar sendo utilizado nas suas plantas. O que, que você tem que fazer? Você tem que pegar esse líquido e um litro dele você vai diluir para 20 litros de água e deixa diluído. Você vai pegar e vai aplicar na sua planta no máximo 100 ml e isso a cada 10 dias. Não mais nem menos. Duas dicas importantíssimas para você estar tá utilizando o seu chorume: Assim que você coletar o seu churume, ele não deve ter cheiro nenhum. Se você perceber no seu líquido um cheiro desagradável, um cheiro forte, um cheiro estranho, descarte ele imediatamente. Porque o chorume não tem cheiro. E a outra dica é a seguinte, recomendamos que utilize apenas sobre o solo das plantas, esse biofertilizante, que é a mistura dos 20 litros de água com 1 litro de chorume. E agora finalizado, a gente tem um momento bastante especial aqui no nosso vídeo, que a gente vai chamar o nosso amigo e técnico aqui da Manejo Bem, Felipe, ele Felipe está falando sobre a experiência que ele teve utilizando a composteira caseira. Ele que já utiliza há um bom tempo na sua propriedade, vai falar para a gente sobre local ideal para a gente estar tá armazenando, o que, que ele coloca na composteira dele. É com você, Felipe! Fala aí pessoal, todos bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Felipe, o novo técnico da de Bem. e hoje eu vou estar trazendo para vocês um pouco sobre a minha composteira doméstica. Essa composteira ela tem a presença de minhocas que auxiliam e facilitam o processo de decomposição, onde ao longo do processo resulta em um líquido chamado chorume, que pode ser diluído em água e utilizado em suas plantas. E quais são os benefícios de fazer uma composteira em sua casa? Os benefícios são inúmeros e ela ajuda a reduzir significativamente o volume do lixo doméstico e ajuda a promover um fertilizante de forma natural e gratuita sem o uso de produtos químicos sintéticos. Por essas e outras razões, eu recomendo vocês fazerem ela, pois é uma técnica muito fácil, barata e simples, além de ser uma técnica muito prazerosa e suas plantas vão adorar. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Eu sou o Felipe, falando um pouco da minha composteira. Agradecemos demais ao nosso amigo Felipe, ao nosso técnico aqui da Manage bem, por ter compartilhado essas dicas com a gente e ter tirado um pouco das nossas dúvidas também. Bem meu amigo de casa! Espero que você tenha gostado desse vídeo, ensinando como que você faz sua composteira aí na sua casa e como você utiliza ela também. Esperamos de coração que você tenha gostado de toda essa série de vídeos, desde a gente ensinando como é que vai ser quando você receber a sua horta e você montar ela na sua casa, até ensinando você a fazer um utensílio que você utiliza para adubar a sua horta e reciclar os alimentos que você consome, os determinados alimentos que podem ser reciclados. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, faça aqui pra gente o que você achou dessa série de vídeos. Quer mais um vídeo sobre hortas? Deixa aqui pra gente nos comentários. Curte, compartilha com seus amigos também. A gente agradece de coração mesmo. No mais é isso. Tchau, obrigado!